Não tem peixe no mar, o negócio é arrumar rede, né? Você faz rede? Eu faço. Faço rede mesmo? É tudo Tem um amigo meu que é a tartaruga trazou re... a tarrafa dele, tu conserta? Oi? Tem um amigo meu que é a tartaruga a... A estragou a rede dele, tu conserta? É conserta, só de trazer. Vou falar pra ele. É um cara que tá sempre de boné ali jogando tarrafa ali nas pedras. É Quanto é que vale uma rede dessa? e uma pesca você paga ela né? depende às vezes você leva aí dois meses três meses para para recuperar o dinheiro às vezes você pega ela aqui, bravo leva me diga uma coisa como é que é o pagamento que vocês fazem para o para quem auxilia na pesca não entendi Normalmente você sai sempre com mais um, dois. Como é que é feita a divisão, a remuneração? É ah, uma parte, uma parte para cada um e uma parte para o barco, para a rede. Então o valor é dividido por três. Por três. Isso aí. Então no caso você é o dono do barco, você fica com duas partes. É, mas aí é para manter a rede, para consertar, pois é para é, comprar outra rede nova, isso. E o combustível do barco O combustível, senão não anda. E o cara que está contigo só recebe uma parte, um terço. Um terço.